É uma disponibilidade que a presidência do Politécnico da Guarda já comunicou ao Governo através da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e que vai fazer chegar tão bem aos Ministérios do Ensino Superior e dos Negócios Estrangeiros. Temos a obrigação de ser solidários e temos também uma oportunidade de acolher eh, estudantes e quadros eh, qualificados que fazem muita falta no, no nosso país. O presidente do Politécnico da Guarda garante ter as melhores referências sobre a comunidade ucraniana, já residente em Portugal, e particularmente dos alunos Erasmus que já frequentaram a instituição. Por isso, confia que pode chegar-se muito mais longe. O Politécnico da Guarda tem mais de 20 investigadores no âmbito do emprego científico altamente qualificado e teríamos lugar para bastantes mais. Portanto, seria uma oportunidade e até de professores professores, pela experiência que temos, a aprendizagem do português é bastante rápida portanto para os ucranianos. Mas, para facilitar ainda mais, pretende oferecer unidades curriculares e formações completamente em inglês, ao mesmo tempo em que garante celeridade na validação das competências de todos os que quiserem vir ali a ser integrados. No que depende de nós e no que depende de terceiros, será acelerado, portanto, serão efetuadas todas as diligências para que com segurança esse reconhecimento seja também rápido. O presidente do IPG diz também esperar que outras instituições portuguesas manifestem a mesma disponibilidade. Em instituições públicas, privadas e em empresas, porque há uma necessidade... De... Tremenda em termos de quadros qualificados em áreas muito específicas, e, portanto, a Ucrânia tem muitos profissionais, portanto, muito qualificados nessas áreas. Portanto, há aqui uma oportunidade também para nós. Os representantes da comunidade ucraniana, já residente em Portugal, vão também ser contactados pelo Politécnico. Para facilitar a vinda dos seus familiares e amigos. Porque é uma forma também de virem para um país onde já têm, portanto, onde já tem gente conhecida da sua terra. O Politécnico da Guarda tem quatro escolas, três na capital do distrito e uma na cidade de Ceia.